Vamos lá, Phelps, pronto pra começar mais uma nova aventura? Ô, oh, louco, essa Caralho, o cara aqui já foi atropelado! Meu Deus, tem, tem um cara morto aqui na ah, esquerda, Aperta aqui, aperta aqui, Start. <risos> Vamos lá. Ah, olha aperta só, aqui. beleza. Eu tenho que pegar dinheiro e faca. As pessoas morrem atropeladas não. e viram moedas. Ó, oh, tinha. Pera, eu morri, eu morri. Você morreu? Tem um carro eu... em cima do outro. Ai! Ah, Me dá pra você entrar. entrar em carro. É, F. Ai, meu. Não. Tá escrito aqui. Como que eu entro no carro? Entra, tem um carro em cima do Nossa, outro. Nossa! Apareceu dentro. dois carros ali atrás, um fazendo em cima do outro. É, então. Mas, opa, várias moedas aqui. Meu Deus! Caiu um carro dos céus! Aqui tem um cara, será que é. Aqui, ah, dá pra você comprar facas. Eu tô comprando facas. Aonde? Você foi Comprei pro 25 direito? facas. A direita, extrema direita. Estou indo, estou indo pra direita, Quanta moeda. Ai, quase foi atropelado! Olha aqui! Matei o cara, eita nós! Nossa, mata o cara, por favor. Você tem que ver. Pera aí, peguei uma. Peguei quantas facas? Eu tenho 25 facas, beleza. Como é que mata? E! Ai! Para Ai! Ah. Meu Deus! Nossa, esse é o melhor jogo do mundo! Puta que pariu, os caras! Assim. Entendeu agora? Ah. Esse jogo é genial! Esse jogo é muito bom. Quero comprar um carro. Ah, morri, não, não, minha vida toda. Ah. Não, eu tô indo embora, Felps! Eu vou ver até onde ah, esse carro bom. vai me levar. Eita porra. É isso, Felps. Eu estou no paraíso. Amor? Você tá. Você chegou? Ah, mano, puta que pariu. Eu morri de novo, Felps. Esse simulador de vida real é tá muito, é muito ruim nesse é, jogo. Esse simulador de vida real é muito real, é, é realmente assim, eu, todos os dias que Pessoal oh, sendo de atropelado troco. na rua, um carro custa 20. 20? É. 20 comer? Eu tô com medo de pegar essas moedas no meio da rua, sem atropelado É, mesmo, muito medo, velho. velho. É aqui que você. Na, na vida real eu não tenho medo, aqui eu tenho. É então, na vida real. Eu atravesso as ruas sem problemas, mas aqui o, o medo supera. O medo, oh, é o cara, tá atropelado. O medo é Porque real. Porque você vê as pessoas morrendo aqui, você fica nervoso, você fica fora de si. Exatamente. Eu quero oh, ver oh. o que acontece quando eu pego um carro. Não. Ai não, Felps! Ai, eu quase morri atropelado. Pera, meu Deus, tá a vida dos difícil. Ai meu Deus, ah, só morro nesse jogo, Felps. Parece até a vida real. Oh, aqui tem bastante gente. Eu só morro. Vou ficar esperando, vou ficar esperando. Só na maciota. Só na maciota. Pera, eu posso virar essa esquina? Ai! Ah, vai tomando no Dá pra virar esquina! Cellbit! Não! Cellbit! Qual que é o grande selbit. segredo? Qual que é o grande segredo? Selbit. Não. carro, Selbit. Ah, eu quero muito! Mano! Para, quero um carro, Não. vou jogar até, até eu ter um carro. Ai meu Deus, ai os cadáver passando! Pega! Ah! Quase! Ai não! O carro não! Eu tava... Ai caralho, o carro parou de roubei café. Ah, eu posso comprar. Ah, nossa, como eu sou burro, Felps, ao invés de ficar esperando os carros, eu posso comprar as facas e sair metendo faca em todo mundo, porra. Mas faca não gasta dinheiro, eu acho que gasta. É, mas gasta 5 reais, aí com 5 reais eu compro 25, aí com 25 eu pego 20, 20 moedas. É um investimento, oh. investimento. Vem cá. Matei! Eu sou um psicopata! É cara. Eu, sou, é, então... cara, eu sou um psicopata, foi assassinando as pessoas para comprar um carro! Nossa, quanta morrenda lá atrás! Meu Deus, a rua de trás tem muita moeda, Phelps, Jesus Cristo, mais uma só, foda-se a vida, vou voltar e comprar meu carro. É isso, é esse o objetivo da vida, Celtic. Finalmente. comprar Phelps. um carro. é verdade, é verdade, eu vou comprar meu primeiro carro. <risos> é muito emocionante. Ah, eu tenho. Tá acontecendo, meu? Meu Deus! Eu tô voando, Eu entrei no chão, socorro! Eu tô invisível! Eu tô invisível! Eu morri! Eu morri! Não!